Olá, você amigo ligado no blog, rapazicoelho.blogspot.com.br Também no nosso canal no YouTube O negócio é o seguinte, ah, nesta sexta-feira O bolivista do Átomo vai fazer aí o seu primeiro jogo em casa Nesse retorno da Bundesliga, na temporada 2019-2020 Em que vai enfrentar a equipe do Colônia o Borussia Dortmund que vem naquela vitória inacreditável de virada por 5x3 para cima do... Do Augsburg, lá na, na região da, da, da, da Baviera, né? E agora faz o seu primeiro jogo em casa no Signal de Dona Paca nesse retorno. Depois da atuação do Haaland, muito se falou que pode ser que ele seja titular ah, para o jogo nesta sexta-feira. jogo que abre esta rodada... Da Bundesliga e, e que tem muitas situações aí, o American, pode ser que ele venha, até dizem que ele pode ter aceitado uma redução salarial para que ele possa vir para o Borussia do Otto que quer voltar à Bundesliga. E aí eu fui checar a idade dele, né? Ele só tem só 5, 20, 23 a 25 anos, se eu não me engano, o American. Não é, não é, Mas nem, nem é tão velho assim, e ele já passou pelo Liverpool, já passou pelo, é, pelo próprio, pela, pela Juve agora, né, e, e foi revelado no Eintracht Frankfurt, depois foi no, no Bairro de Munique, o time 2 do Bayern de Munique, depois o time 1 um do Bayern de Munique, e aí foi pro o Leverkusen e tudo mais e tal, né, até chegar. A, a própria Jubi, quando ele jogou no Liverpool, estava naquela transição entre o Brendan Rodgers e o Jürgen Klopp. O jogador que tem uma alemão, né, que tem ascendência turca. O, o, voltando ao jogo de, de, de amanhã, o, o Borussia Dortmund que tem essa novela Paco Alcácer, né. É, dizem que o Alcácer teria discutido, batido boca com a situação do senhor uh, Luciano Fábio, que as coisas ficam realmente feias, de repente não se sabe o que aconteceu, o que, que, que se deu, parece que realmente tiveram uma discussão áspera, né? ao que parece, e isso acabou gerando uma situação de que uh, pode gerar no futuro uma saída do, do Paco Alcácer, ele que já tá tentando postar saída não tá se dedicando aos treinamentos, isso que é um negócio ruim o pro jogador profissional já falei isso no né, um num vídeo atrás que o Paco Alcácer deveria ser mais profissional no clube que você está vestindo você tem que se dedicar ao, ao treinamento no seu clube é, a desculpa de querer voltar para casa, porque o a filha não tá tentando o um país e tal, você está tendo uma vontade, você pega duas lesões que as duas vezes você vai, trata, vai tratar na Espanha, você não está sendo conveniente com o Borussia Dortmund, né? Então, é o Alcácer não está demonstrando o respeito que deveria e é capaz de ele sair pela porta dos fundos, até porque ele está cuspindo no pato que comeu. Né? Essa é a grande realidade. Mas, pode ser que ele fique no banco amanhã, dependendo da situação, se não for também, que vai embora, que né? não faz a mínima questão, seja por Valência, seja por Sevilha, ele é pau ele volta para Espanha, que ele volte. Porque ah, se ele não está se dedicando como profissional, não merece ter o um resultado profissional que merecia e que o Dortmund tenha a grana suficiente ah, para, de repente, ter aí alguma contratação maior dentro das suas condições, dentro do, da, do que, que o Borussia Dortmund precisa. O Dortmund não pode perder tempo com o jogador que está insatisfeito por Birrinha, por Xiriquento. E que agora vê aí o, o Haaland, simplesmente chutou o pé da porta a fazer três gols, botou na cara dele como que, como que se faz para se dedicar como jogador de profissional. Ah, ainda mais o Haaland que foi eleito agora o jogador, mais, é, melhor jogador do remato austríaco de 2019. Você vê como é que é o bichão, o cara é, é, é diferenciado, o bichão é diferenciado. E, e ele tem mostrado isso, o Zork, o eu quero dar parabéns pra ele, né? E o Rana falou, olha, eu tô fazendo o que vocês, fiz, vocês fizeram, né? O que vocês me pediram, que é fazer gols, é isso que tem, tem que ser. E ele tá tendo uma, uma tranquilidade muito grande, é um jogador muito tranquilo, e tá fazendo o seu trabalho, de uma maneira muito melhor, e coisa que o Alcácer, que é 20 anos mais velho do que ele, Tá aí com mimimi... É, choramingando... Falando pra querer sair e tudo mais e tal... Sem a menor necessidade, né? É. Mas enfim... Vamos então aqui falar de informações do jogo pra vocês... O Dótomo que vai pegar um Colônia... Que olha... É... é um Colônia que... Tá aí na décima... É, terceira posição no campeonato... O Dótomo é o quarto colocado... e é, Colônia estava quase lá embaixo na zona do rebaixamento. Tinha que ser lanterna do campeonato durante algum período. Depois acabou dando uma arrancada aí nesse na, na reta final do primeiro turno. E agora está aí na 13 terceira posição. Ainda não é uma posição segura para o Colônia, mas é, é isso que, que pode acontecer. Né? Essa aqui é a décima nona rodada. O São na História. Uh, 87 jogos na Bundesliga entre as duas equipes, são 37 vitórias do Borussia Dortmund, 23 empates, 27 vitórias da equipe do Colônia. A arbitragem será do Had Homers, ele será auxiliado pelo Thomas Guniak uh, e o Robert Kemper. O Sven Jajowski será o quarto árbitro, o árbitro de vídeo é o Tobias Stiller. Ele já apitou um jogo do Colônia, uma vitória por 3 a 2 do União Berlim cima do mais E será o primeiro jogo que ele vai apitar do Borussia Dortmund nessa atual temporada O Borussia Dortmund deve vir a campo com Burk, Hakimi e Arcante Rúmeus e Guerreiro, ou seja, do Burizaga aí ah, com o Arcante e o né? Porque pode ser que dá certo, o pit 7 pode ser que fique no banco até porque, né, já, já tá, tá ficando claro que ele não tá conseguindo manter as situações dentro do jogo. Aí nós temos o... Vitor, Virent, Thorgen, Sancho e Haaland. O Banco Reservas tem o Hitz, o Valerne, o Murray, o Pitzek, o Nico Schultz, o Brun Larsen, o Dahoud, o Rachel, Ele que se recuperou da contusão que ele teve do ligamento a tempo, e ele vai, bom, muito provavelmente, deve ficar no banco de gasavas. O Giovanni Reina, que está indo muito bem no Borussia Dortmund, estreou o jogo contra a equipe profissional do Borussia Dortmund, contra a equipe do, do Augsburg. e iniciou a jogada, inclusive, do terceiro gol do, do Hanna, né que foi o, o quinto gol da vitória do, do, do, do Borussia Dortmund, e, jogador bem interessante ele tem, que é o maior passador da Young League que, é onde, que jogam com o time sub-19 sub-17 sub juntos aí né? e o Borussia Dortmund, um sub-17 e sub-19 vai enfrentar o Teb counting da Inglaterra o Mário e talvez aí o Paco Alcácer esteve no banco, a não ser que ele acaba sendo aí, transferido para outro clube Estão fora o Delaney, que está ainda voltando de treinamento, depois daquela lesão terrível, que ele teve um, um ligamento do joelho. O Oren Chagall, que vai jogar com o time Sub-23. O Schmelzer, que está voltando também a treinar. O Rubem Hall também, que vai lá para o time Sub-23. E o Zagadu, que tem uma lesão no joelho, é o é outro que deverá ficar, é, que vai ficar fora. Vamos ver o que pode acontecer, pode ser a volta aí do 4-2-3-1. Com o Haaland como centroavante. E o Roy jogando um pouquinho mais secuado. Pode ser aí uma situação interessante. Já o Colônia aí com o Timo Horn. Esse aí é o jogador que está mais tempo no, no Colônia. Hein? Vou falar para vocês. Jogou até a ser convocado para a seleção da Alemanha. Jogou também na seleção da Alemanha. Jogador, um goleiro bem interessante. O Izibui. Olha, Bonahau, Hanyu, o Bonahal. O Chris O O Katerbach. O Sinriker, Jonas Hector, também outro jogador de seleção da Alemanha, né, o Jonas Hector, jogador muito bom. O Thurman, o Utah, que era do, do Hoffenheim, né, o Hakops e o Córdoba, esse aí é um jogador perigosíssimo. É um jogador que costuma dar um trabalho, olha, que dá é pouco não, viu. Fala, falar você, velho. O Banco Ninguém aí. Do Colorado deve ter o Kessler, o Warren o Schmidt, o Drexler, o Huger, o Kainz, o Heikabak, o Rizzi, o Kai, o Schneider, o Berhad, o Modest e o Terold, Estão fora o Bader, que não foi relacionado, o Clemens, que está treinando para poder voltar depois da lesão dele no joelho, o Hauptmann. Tá fora, o Codiceiro também tá fora, o Kraut também tá fora, Skull, o Skok também tá fora e o que também tá fora. Estão pendurados com cartões amarelos, o Drexler com 4 cartões amarelos, o The Road, com 4 cartões amarelos. Próximos três jogos do Borussia Dortmund nesta sexta-feira, quarta e meia da tarde, em transmissão no Fox Sports. Jogo contra o Colônia no Signal e do Parque. Depois, hoje dia é o primeiro de fevereiro. Vai enfrentar a equipe do Union Berlin, às 11h30 da manhã, no outro sábado, né? E no dia 4, se não me engano, acho que é terça-feira ou quarta-feira, agora do é certo. De fevereiro, às, às 4h45, onde vai enfrentar o Werder Bremen pela Copa da Alemanha. Já o Colônia, pela Bundesliga, vai enfrentar o Borussia Dortmund amanhã. Depois vai enfrentar no domingo que vem o Freiburg, às 11h30 da manhã. E no dia 9 de fevereiro vai enfrentar aí o Borussia Mönchengaribar. O total, contando Copa da Alemanha e Bundesliga, são 91 jogos entre as duas equipes. 38 vitórias do Borussia Dortmund, 24 empates e 29 vitórias do Colônia. São 148 gols marcados contra 131 do Colônia. No primeiro turno, o Borussia Dortmund venceu o Colônia por 3x1 de virada lá em Colônia. Jogo aí importante. O Borussia Dortmund é o quarto colocado no campeonato. Tem 33 pontos com 18 jogos até agora. Com 9 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 46 gols marcados. 27 gols sofridos, média de 2,56 por jogo. Média de jogos, do Julia Brand com 18. O Sancho agora vem 10 gols marcados. Agora é o atireiro do time no campeonato. O Matthew Rommels com cinco cartões amarelos. Os jogadores que teve mais minutos, o Akanji, 1456. Aliás, o Akanji que vem palhando com muita frequência. Até agora, nessa temporada, que tem sido... Assustadora A Kanji que não abre o olho aí Que o Valet tá prontinho para querer ser titular hein? O, o Akanji que é o jogador Que mais jogos como titular, 16 E o Julian Brent uh, Que de reserva Virou aí titular, né Sete jogos foram como reserva E hoje já é um titular aí. Acho que incontestável já, né uh, Já o o, o equipe do Colônia Está na 13 terceira posição com 20 pontos. É, em 18 jogos são 6 vitórias, 2 empates, 10 derrotas, 22 gols marcados, 33 gols sofridos. Média de 1 ponto a 22. O Horner o que mais jogou, né? 18 jogos. O John Córdoba é o artilheiro do, do Colônia no campeonato com 6 gols. O Jonas Hector que tem 6 cartões amarelos agora nessa bonezinha. E o Merré já foi expulso com o cartão vermelho direto. Por uma vez. E o jogador com mais de minutos, o Timo com 1.620 minutos. E... e o reserva mais utilizado é o Simon Teroldi. Muito bem, muito bem, muito bem. Então é isso, molecada. Amanhã estamos é de volta para poder fazer aquele pós-jogo maroto para vocês. Um grande abraço e até mais.